E aí galera do canal, aqui é o Zubit, hoje a gente tá com mais um vídeo, e eu vim hoje fazer um vídeo junto com o Marius do ataque sobre o mundo, e a gente tá comendo com 19 pessoas fazendo DG. Se apresenta aí, Mário. A primeira parte do ataque sobre o mundo, tem que fazer o seguinte. Uma galera fica derrotando os fantasmas e ouvindo no portão. Porque os fantasmas vão recuperar a vida deles e. O portão tem que passar e tem que destruir o portão. Então uma galera fica no portão e outra destruindo os fantasmas. seis pessoas é bem difícil de fazer isso aqui, mas em um monte de pessoas é muito mais fácil. Normalmente deixa as pessoas mais fortes com no, os fantasmas e as mais fracos no portão. Ou vai todo mundo um no portão mais rápido. Uma dica para vocês. Vocês marcam o dadinho o que vocês querem pegar o item primeiro, entendeu? Que tipo, ele vem direto do teu bag. Pode escolher um, um dado, primeiro um dado. Tipo, por exemplo, quando cada drop que tem, tu tem a privilégia de um dado dar crítico. Os demais não dão crítico. Os demais é só Então, antes de usar o dado, você escolhe o item que tu quer. Senão se não perder. Acaba perdendo o item que você quer por causa de, de coisas. Se duas pessoas der crítico, o crítico der mais alto level o item. Ó, o item que eu escolhi para dar crítica eu levei. Ó, que foi aqui, ó. Fonte de espiritual. Peguei outro item que eu precisava. Então, tipo, aqui a é DG para 6 pessoas é bem difícil. Então para fazer seis pessoas, eu recomendo que vocês façam o esquema que eu te falei. 3 em cada canto, 3 no portão, 3 no fantasma. E aqui fica 3 na frente e 3 atrás. vou dar prioridade para sangue demoníaco. Olha, teve gente que deu... deu jogou o dado também. Opa, esse aqui também. Ó, a, galera, a galera da Guild que tá aqui no no Discord já manjou de como faz pegar os itens que quer, né? <risos> os caras já. <risos> os caras nem perderam tempo. Ah, morreu a metade. É, agora, ó, falta de gente que morreu. Agora vai vir a parte difícil: que é o. Qual é o nome do cara mesmo? Pets, esse cara? Que a gente vai enfrentar agora? Pets? Ah, tá. Ah, tá, tão mutado. Então, esse cara que a gente vai enfrentar lá, não, se é né? não sei se é o Thanos ou. Tem que esperar aparecer o cara aqui, saber. É o Lune. É o Looney, esse cara, que tive de, eu tenho que lutar. Fica, fica metade lá de fora, metade dentro. Fica uma parte dos portais, os cristais. Nossa, já teve gente que entrou lá dentro. E já teve gente que tomou hit kill. Não sei. Ah, é, foi tu que tava na porta. Então tá. Alguém, ó. Petson, explica pra galera que é assim, ó vai entrar, vai entrar um, dois tanques lá dentro e vai ficar uns DPS aqui tipo os fênix ficam aqui na porta os fênix aqui na porta dando skill de longe sem tomar dano e aí, o resto vai destruir os cristal lá dentro lá, lá atrás então vamos lá destruir esse lune o mais rápido possível tem muito erro é ah, só destruir esse, esse money, cara não tem Ele, provida de novo, não. Não destruiu os cristais, a galera não está destruindo os cristais. É. Fica aí, fica aí destruindo os cristais, que senão não vou matar esse cara nesse loon. Ó, tô com quase 120k de power, tomou, tomou uns danos aqui, pesado. Esse é o que vai dropar os itens no nível 80, boladão. 80. 80 com, ó, resetou de novo. Ó, a galera não está destruindo os pilar. Vai ter que... Não, tem que ser toda hora, tem que de toda hora, só os dois, dois laterais, direito esquerdo esquerda, direita e esquerda. Não, tem que, não, pode, não pode deixar os dois cristais, cristais das laterais ficarem vivos, senão eles ficam resetando. Eu vou morrer aqui. ó Não dá, não dá. Ó, não vai dar. A gente fez com seis pessoas e não vai fazer com 36, é complicado. ó Vou resetar os bichos. Sai todo mundo de dentro. Oh, expliquei para a galera, o oh, Peterson, alguma coisa. Na moral, oh, com seis pessoas é muito mais fácil de fazer. Nossa, os caras largando os pilar, velho. Não, não fica. Oh, faz o seguinte, oh, Marius, deixa os caras destruírem lá dentro e vamos destruir os pilar aqui fora. Não, dois. Não, direita esquerda. Não. Não, o terceiro esquece. O terceiro esquece. O do meio esquece. Você pega direita esquerda. Porque o lado de dentro, só vai, o de trás só vai aumentar o dano. Isso. É eu. Eu, eu o Zub. Tipo. Não. Eu, eu. Ah, se eu for lá pra dentro, ninguém tá ficando no está da esquerda. Rapeiro. Não. Não. Tem que reviver eles. Nasce de novo, pô. Eles nascem. Mas só tem ano aqui no pilar, aqui, ó. Então, entendeu? A ah, Mad Girl já veio pra cá, agora já ficou melhor. Hip também. Ó, já que tem dois, dois em cada canto, agora dá pra ele pular pra cima. Tá, agora vamos lá. E se não, tipo, com menos pessoas, mais fácil organizar com bastante, entendeu, gente? Porque com muita pessoa tem que organizar as pessoas, senão não vai. Ah, Leandro, presta atenção. Tipo... Ah, vou morrer aqui, ó. Destrói, destruí o cristal de, de trás. Vou ter que sair aqui. Não, tá bom. De trás tá vivo. Tá, ah, mas ó, vou, pelo menos vou matar o, o boss. Eu vou me reviver. Vou me curar e tô indo por aí, né? Mataram o Boss? Falta muito pra matar o Boss, pelo menos. Mataram. Mataram. Opa! Eu já cliquei nele. Dei prioridade pra ele. Vamos ver. Acabou a adejinha. Eu é, não peguei o Drop, não. Quem pegou o Drop lá do. do é, tem todo mundo fazer os dados. e eu não peguei. Que azar. Isso aí vamos ver que foi o sortudo. Fonte espiritual, fragmento, fragmento, chave cósmica, chave cósmica. Ah, é, não mostrou aqui, pegou. Aqui, ó. Le, é, levado vem o talismã de luz. Nossa. Levado vem o talismã. Se inscreve no canal e compartilha. Se você não viu outro talismã, quem levou? Ai, o carro. Levou o talismã. Ah, bom, né? Deslevaram. Então, se inscreve no canal e fui.